Tá vendo isso? Tem bastante de manguinho no chão, né? É. Uma só, aqui, ó. Isso aqui, <risos> corte. <risos> <risos> <risos> <risos> <risos> <risos> <risos> <risos> aí eu não amassai. o dente nela. Né? Agora que eu vou comer manga, que eu botei o dente, né? Olha só, Zé. <risos> <só risos> <risos> Olha só, esse <risos> aqui <mano>. é pequenininho. <risos> aí, ó. Aí. Agora que eu vou botar o dente. Eu botei, já. Mas pra chupar a manga não preciso de dente, não, pô. Precisa madurinha aí, ó. É, mas só se bater, fica chupando, mano. Aquela garata. Eu gosto de ruir. O tamanho desse pé aqui, ó. Lá em cima ali, ó. Nossa, olha só, ó. É outro pé. As casinhas ali, feitas, feitas de palha aí, ó. Palhoças, hein. Chamada, olha, a casa de madeira ali, ó. Casinha de madeira ali, ó. Aí aqui, ó. Olha só aqui. Elas caem de cima. Isso aqui tá estragado. Essa aqui, vamos ver, ó. Isso aqui tá boa, ó. Ó, mas tá furadinha. Aqui a, a palha é bem alta. Aqui tem mais um aqui, ela caem, ó. E fica dentro da palha aí, ó. Isso aqui tá, aí, ó. Tá boa. Olha pra cá como tem bastante aqui, ó. Olha aqui, gente. Quanta manga no chão aí, ó. Olha todos ó. Toda ali, ó. Olha lá em cima aí, ó. Ó, quanta manga ali, ó. Tem demais aí, ó. Olha aí, ó. Carrega, carregou muito, ó.